Parece, Gabriel Carvalho, que lá entre os 42 botões que tem o volante de Leclerc tem o botão do F, né? Ele liga o botão do F e vai. E eu acho interessante porque a gente sempre vê algumas declarações dessas, sobretudo sobre o Hamilton, né? O Hamilton fez uma temporada ano passado ruim, e o carro também era ruim. Mas sempre vinha aquele comentário. Tá vendo? Sete títulos, mas só é campeão porque tem carro bom. Né? Ele só é tudo que foi porque tinha o melhor carro do mundo. E aí a gente para a discussão. No caso do Leclerc, ele seria o exemplo máximo de um piloto que só é bom quando o carro é bom, e aí quando o carro não é bom, ele e o carro vão junto ladeira abaixo? Sim, mais ou menos porque, enfim, o Gá falou de 2021, que foi assim, um ano que a Ferrari teve um carro, um carro decepcionante, mas eu acho que ainda estava meio que numa reconstrução, mas, por exemplo, 2020 foi uma temporada que o Leclerc ele tira leite de pedra da Ferrari contra o Vettel e ele ganha com tranquilidade. Eu acho que a questão é o, o status que o Leclerc tem. Porque desde que o Leclerc surge, desde a primeira corrida dele na Fórmula 1, o assunto sempre é, esse cara é o futuro da Ferrari, esse cara um dia vai correr na Ferrari, vai ser o líder da Ferrari, é o cara que vai tirar a Ferrari do, do, do jejum, porque o veto não dá mais, não sei o quê. Só que aí, pô, beleza, só que aí passa o tempo, né? E aí passa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Então, enfim, e o tempo tá passando pro Leclerc, ele já é um cara que, pô, sei lá, tem o quê, mais de 100 corridas na Fórmula 1 já, é, e é um cara que tá chegando o quê? Quantos anos o Leclerc tem agora? 20, acho que 25 ainda, né? Mas, 25, ele vai, fazer... vai fazer 26 esse ano, né? Vai fazer 26, mas é aquela coisa, o tempo para ele tá passando. E, e ele fica irritado, especialmente porque, pô, se a gente pintar o, o Verstappen como o grande rival do Leclerc, até, uhum. claro, toda a história que eles tiveram no, no Cartismo, uhum. etc. É, o Verstappen ele também ele teve que esperar bastante. Mas acho que os momentos em que o Verstappen esperou, a Red Bull não decepcionou ele como a Ferrari decepcionou o Leclerc, inclusive mais vezes o contrário, acho que algumas vezes o Verstappen deu uma decepcionada na Red Bull em alguns momentos, ali tipo 2017, 2018 e tal. Então a questão é, você cria toda uma carreira na Fórmula 1, com todo mundo apontando o dedo você, falando você é o cara que vai tirar essa Ferrari do, do, do limbo, você é o próximo campeão do mundo, né? Quem lembra quando parte da mídia inventou, de comparar umas comparações dele com o Senna, né? houve isso em algum momento da, da, das transmissões brasileiras. Mas, de qualquer forma, o Leclerc ele tem uma carreira que todo mundo aponta para ele e fala para ele, ó, oh, você vai ser o campeão do mundo. Esse cara ele tem um potencial diferente. E algo que, assim eu sinceramente, por mais que todo mundo soubesse que o Russell era muito bom, eu não vi isso do Russell, eu não vi isso sobre o Norris. O Verstappen, a gente viu um pouco, e o Verstappen ele teve uma condição para alcançar isso, só que, pô, já tem, sei lá, seis anos de Leclerc na Fórmula 1 e... Enfim, quando que ele esteve numa posição com... Enfim, eu tava passando aqui o Marco Bezzec, que dei uma cortada, mas... Quando que desses seis anos a Ferrari entregou algo para ele? E quando a Ferrari parecia estar entregando algo legal, que foi ano passado, e ele erra, a Ferrari desmorona. E aí hoje, pra 2023, a Ferrari não entrega algo legal. Então eu não duvido que o... Que o, que o eu não acho assim, eu acho que o Leclerc ele já teve provas que ele se comporta com bem, com carros ruins, mas tem uma hora que cansa, Tá ligado? a Red Bull mesmo com o Verstappen, óbvio, em alguns momentos a Red Bull não entregou um carro pro Verstappen capaz de disputar título. Mas ao, ao, de algum ano para outro teve uma queda, como teve a Ferrari, como foi de 2019 para 20 e como está sendo de 2022 para 2023, enfim, eu acho que essas coisas elas afetam o piloto, elas entram no psicológico. E aí vai ficar aquela coisa. E de repente, se ele não sai disso, né, se a Ferrari não melhora e ele vai ficar apertando esse vínculo com a, com a Ferrari, ele vai virar piloto quase. Então eu acho que essa situação não é agora, eu acho que é, falta um pouco de motivação o Leclerc, é, porque é muito frustrante, porque você acha que as coisas estão crescendo e de repente elas caem de novo.